Via Láctea 13, de Olavo Bilac Ora, direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso? E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, Mui vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea Como um palha aberto cintila, e ao vir do sol Saudoso em pranto, ainda os procuro pelo céu deserto. Direis agora... Três cada amigo. Que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi. Amai para entendê-las. Pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender estrelas.